Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma leitura para o signo de gêmeos. Então, vamos lá! Como está o momento de gêmeos? Aquilo que nunca morre e singularidade. E vamos complementar com esse outro tarô. Então, vamos lá, dois de copas, sete de paus, três de ouros e rei de paus. Ok, vamos dar uma arrumadinha aqui para iniciarmos a nossa leitura. Gêmeos, você pode estar em um caminho diferente, que no fundo você sabe que é o certo a se fazer, porque vai trazer resultados a longo prazo. Por mais que tudo esteja um pouco conturbado agora, você sabe que aquilo que nunca morre, estará sempre com você e é essa diferença que está mudando todo o jogo porque é como se você estivesse lutando pelo autoconhecimento bem-estar e respostas que tirem você dessas situações, embaraçosas da terceira dimensão, e preenchem você daqui em diante pelo infinito afora. Mas isso não quer dizer que não haja certas ações por questões humanas desse mundo. Porque você é ser humano, você quer vivenciar o máximo que pode daqui. Mas, nas entrelinhas, é como se você soubesse que o seu caminho é diferente. Porque tomou uma proporção incontrolável, que não dependia só de você. E isso não é ruim. Porque ampliou a sua percepção, entendimento, luz e consciência. Tem uma pessoa aqui que você gostaria de se encontrar com ela, de conversar com ela, mas tem uma luta por trás. Com um sentimento de volta. Eu estou consciente agora, eu estou enxergando, eu lutei por respostas que me levaram até você. É como se houvesse uma competição, porque algumas coisas já estão diferentes. Os tempos são outros, mas a atração permanece em ambas partes. Então, continua trabalhando nesse novo momento, nesse seu esforço de mostrar que mudou, porque esse encontro vai partir dessa sua renovação e empenho de continuar cuidando do seu jardim sem pressão em cima dessa pessoa, porque ela já sente... Ou já sabe dessa sua mudança consciencial. E é esse conhecimento de você olhar para o passado. Querendo arrumar as coisas como alguém visionária. Que despertou. E quer investir nessa pessoa. E é essa vontade de mudança... que pode mudar tudo, te gerando recompensas. Dela querer colaborar com você, se unir a você, ou pode surgir alguma outra ajuda que agrega ainda mais nessa situação trabalhosa. Essa leitura... Não está específica só para o amor, adapta para o seu momento, tá bom? Porque ela casou muito bem com outras situações, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu estou citando a primeira que eu captei sobre amor. Então vamos trazer uma mensagem do oráculo. Flexibilidade, ok. Vamos ler. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Seja flexível com algumas situações que vêm e que vão e que fogem do seu controle, que fogem do seu entendimento, mas que estão lá, muito presente viva dentro de você. Seja flexível com o tempo também. Porque algumas coisas demandam tempo e uma compreensão maior até que sejam resolvidas. E eu vou deixar aqui o mantra dessa carta. O mantra é... Existem muitas formas em mim, eu sou o melhor para o agora. Assim como você também era o melhor para aquela situação que passou ou aqueles tempos do passado. Tá bom? Gratidão.